aqui, fala do bro para mais um videozinho. Desta vez pessoal, um videozinho aqui que nunca apareceu no canal, mas vai ser um vídeo a reagir aos comentários da minha música, pronto. Basicamente a reagir à música, digamos assim, porque para além de eu reagir aos comentários também vou explicar certas coisas da música que muita gente não entendeu e talvez tenha dado dislike por isso. Eu vou tentar explicar de forma mais simples possível o que é que eu quis fazer com a música. Houve muita gente a pensar que era... E eu que estava a dizer aquilo, mas não, basicamente eu era como se fosse um ator. Por exemplo, o autor escreve e o ator faz. É basicamente era isso que eu estava a fazer, não significa que seja eu que achar aquilo. Mas bom, vamos deixar isso para mais aqui a um bocadinho. Primeiro eu vou reagir a alguns dos vossos comentários e vou explicar aos maus... Certas coisas. Bem, pessoal, vamos já passar então lá para os comentários. Vamos ver aqui. Como podem ver, já neste momento nós estamos com 9.078 views, que é. Bastante mesmo. Temos 751 likes e 261 dislikes. É pena, é pena, os dislikes. 316 comentários. Vamos lá ler aqui alguns. Pá, começando aqui por estes três, que vocês podem ver estes três. Eu fiquei bem contente, porquê? Porque estas três pessoas aqui, o Mambo, o Cunha Mori e o Nuninho Martins, são youtubers, pá, que já são grandinhos assim no YouTube. Pá, não são assim grandes são da classe baixa os mais altos, basicamente, é como se fosse assim, ele tem tipo cerca de 10 mil subs, quase todos juntos, mais ou menos, o Minha Morte tem 15 mil, mais ou menos, o Mambo tem 10 mil, o Ninho tem para aí 7, 8 mil. Ah, eu fiquei mesmo contente por ver estes três youtubers a virem falar a minha música, tipo tem boas inscritos, é normal eu ficar tipo, ah, oh, fiquei mesmo contente, foi, foi bué que estava Bem, temos aqui outro documentário pessoal que é do Gravity Kidio. acho que é assim que se diz o seu nome, deve ser, e o que é que ele disse? Ele disse, boa música, claro que não foi o melhor rap, mas estava cá e original. Eu aqui posso concordar com ele, eu posso não ter aquele jeito para cantar, mas eu tentei basicamente transmitir uma mensagem e algo que fosse original. Aí está o que ele disse, original está correto. Realmente o Windows foi daqueles que desiludiu bastante. De canal CSGO é canal de modinha, de pronto e 80% de vídeos de apostas. A partir desses vídeos de apostas diz que é CSGO. Pronto. Aqui nesta parte do que ele disse, certo parte, eu não quero estar muito a comentar sobre isso, não é? Mas... Também, de certa forma, vejo que ali ele anda agora a fazer muitos vídeos de apostas e, blog, e vlogs, como eu também referi lá na música, os vlogs, pronto. Acho que ele estava melhor no pelo na minha opinião. E por eu disse, mas nada a fazer, agora que chegou onde chegou já no site também, mas bom, o que podemos fazer? Espero que a música chegue ao gajo, apesar ele cagar nisto, provavelmente. Boa música forte, fica original e congresso Era para te agradecer, mano, obrigado por esse comentário, foste daqueles poucos que quando quis criticar ou dizer alguma coisa, falou direito. Não me teve ali a mandar vir, tu disseste que não foi o melhor rap, pronto. Se fosse, eu dizia, eis uma voz diga Pronto, tiveste assim o cuidado de dizer isso, pronto. Agradeço que tenhas feito isso e pá, abração. Temos aqui um comentário que eu achei mais, pronto, engraçado um bocadinho, que é do Rui PT, que ele diz assim, manda abraço, mani, senhor, não, CR, me pudes puderes ajudar. Estou com 707, queria fazer contigo parceria. Mano, abraço. E bem, só Pá. Mano, é ruso. Mani, ser, puderes. Não estou-te a ofender, atenção. Mas pá. Pá, eu tive que ter aqui, tive que ler aqui com uma concentração que estou ali, pronto. Mas pronto pá. Falando aqui da parceria, não, claro que eu não vou fazer parceria com vocês, tipo, oh tinha fazer com toda a gente, não é, Márcio? Assustente. brincando, estou brincando. Ah, outro comentário dele, dobrou, eu sei que vai dizer que não é, não e é pedir, mas podias como te inscrever -R no meu canal. Pessoal, já agora, falar nesse neste assunto, se vocês mandarem canais para o Facebook ou assim, claro que eu vou lá ver, não é? Não, não vos digo que vou subscrever, mas se o curtir até passo lá. Bem pessoal, vamos aqui para o comentário um bocado engraçado aqui do Road Games Youtuber, Pá, só fazes is, isro, isro É isso? Para ter vi, vi, vi. Pá, isto é uma nova linguagem, são os diminutivos agora do. Nós normalmente quando queremos dizer contigo, nós temos no Fibé CTG, não é? Pronto, este aqui quis dizer views, só com vi e 2Gs, tipo. É nova fama que anda por aí, a modinha. Mas pronto, explicar-me, eu não vou fazer, eu não faço isto, tipo, como é que é explicar? É e não é fazer previews. Porquê? Porque todos os youtubers que fazem vídeos fazem previews. Óbvio, não é? E, tipo, nós temos que nos adequar às... à moda. Se a moda estava a fazer uma diss track, então eu vou fazer uma diss track. Get it? E, vou faz... e não vou fazer e vou fazer para views se for. está -se bem? Hum? Temos aqui o comentário do Duque Ferreira, pvz4490. Ok. Temos aqui do zx, tudo que fosse se é a verdade simples, tipo que há a verdade complexa e há a verdade simples, percebem? Cantas fixe, abraço, estamos juntos, manda isso, abraço, apesar de, uh, pronto, uh, é igual ao de sim, mas, um, pronto, tens que aprender um bocado a falar português, senão está gostado. Não é, é Márcia? Outra vez, eu sei <risos> duas vezes. Que Marta, que que eu não gosto disso. Depois eu fiquei a comentário de uma pessoa, boa fixe, que é Márcia Viana. oh my god, valeu a pena o esforço, melhor, bem, bem fixe, muito bem. Muito bem, obrigado Marcia, estamos juntos, um beijinho para ti, mas tenho que ter cuidado porque não a minha namorada apanha a mandar beijinhos para as outras é um bocado difícil. Mas <risos> está oh. tá não estou a chapear. Temos aqui do Dark Mans, grande gajo. Eu só tenho 1,71m, se não me engano. Não é? Bah, hum. Se estivesse a falar do outro gajo, eu não sei se já concordo contigo. Hummm, boiola! Este comentário eu não percebi assim muito bem o que é que ele disse, mas isso aqui. Olha tudo o que disseste é verdade eu adorava o Window. Windows mesmo, que vê a janela mesmo, agora desde que ele deixou fazer CS, eu fiquei, tipo, só percebi a parte de, tipo, dizer que era, que era verdade, não é nada, o resto, resto, tipo, agora desde que ele deixou fazer CS, tipo, Rafael comentar aqui o que é que tu quiseste ser, rapaz, que eu não percebo nada de tudo, sabe -te, moço? Temos aqui do Sidónio Pereira a dizer, meu orgulho, estamos juntos, meu irmão, ah, obrigado, mano, estamos juntos, liga-me depois, aqui a um bocado, quando o Marcia sair. Não há é bom pio, pio vai para <coughs> Ok? Continuando, continuando, continuando. Uh, uh, uh, Do Mr. Rodrigo Pt. Esta voz é que estraga tudo porque está a grande da letra. É bem podre falar da minha voz, pessoal. Dizem que eu tenho a voz assim para isso um pouco de 13 anos. Mas, pessoal, eu estou na, na idade da minha voz mudar e eu posso falar assim. Ou seja, para não ficarem assustados. Eu não posso falar assim, eu posso pensar em a coisinha pá. Temos que habituar-nos às coisas da vida, não é? Se eu tenho uma voz assim, claro, foi, foi os meus pais que me deram. Temos aqui o do Tomás Costa. Podias pôr legendas com J? Tenho 10 anos e não percebo, percebo inglês. Pá. Vamos continuar. Um, aqui temos do Darts. Ele disse, muito alto outono. Pá, pessoal, para quem não sabe auto-tune é tipo mexer assim no áudio e basicamente a única coisa que eu fiz na música foi tenho aqui a minha voz eu fiz copiei para aqui e colei ou seja, ficou duas vozes uma em cima da outra foi isso que aconteceu na música a música tem a minha voz duas vezes isso não é auto-tune, é só pôr a minha voz a dar duas vezes nem mesmo é fecha temos aqui do Gui03 e que é? tens problemas quanto a isso? sou com orgulho, orgulho, orgulho Leonino, e porque eu sou de suporte. Tem que ser. Para! Para, guarda! Ah? Não! Para! Por favor! Não para! Ela vai ver a prenda do um ano! Para, para! Não quero, Não! À minha frente! Olha! Fizeste! Agora é. ia aparecer eu! Não dá para caçar! Xambor, mal. lá! Pessoal, ela ia-me abrir a prenda de um ano, estás bem? Ana é que Anda aqui é. de um olá para a câmera. H anda aqui um olá! Olá! Chambor. Ela é feia. Ok. A segunda. Estou <risos> a brincar. Então, aqui do Xibanga, Xibanga. 13,43. Há putos a morrer... Ah, Só, tipo, falta o H, mas pronto. Manda mando Há putos a morrer em todo lado. Pá, Isso é verdade, não é? Mas uh, o que eu quis dizer foi que... Para que gastar tanto dinheiro numa coisa, sabe, pessoa? Tipo, é o gastar dinheiro e não utilizar, percebem? Enquanto cá há que precisam de dinheiro e não têm. É só isso que eu quis dizer, sabe? Eu não. Temos este comentário aqui, muito, muito delicado, do menino Gosto. Filosófico. filosófico. Desculpa. Eu nem gosto do gajo, mas isto está uma autêntica. O mais triste é verem pessoas a encorajarem e fazerem-te acreditar que tens mesmo jeito para isto. Bah. Primeiro, não tenho gente a ninguém a dizer que eu tenho jeito para isto. Simplesmente disseram-me que estava fixe. Tu tens jeito para isto e que apoio a vem na cama, estourado à amor Não, basicamente uh, eu fiz a música porque fiz, já. fiz uma música porque queria, mas ninguém estava a dizer, e tu és o melhor, nem Mas pá, simplesmente estão a dizer, faz outra, porque tipo está no fixe, está engraçado. tipo... Eu vou finalizar aqui o vídeo só com um comentário sobre a música. Uh, como diz no início do vídeo, aquelas palavrinhas, aposto que muita gente não leu, mas uh, eu quis fazer esta música, foi pegar nos comentários do Window e passar para as minhas palavras, os que Os haters comentaram para o Window, eu passei para as minhas palavras para fazer uma música, para rimar, como é óbvio. Uh, Tentei fazer tipo, uma música que fosse meio que engraçada, então, eu, não, eu não tenho nada contra o Indo porque se eu tivesse lá contra o Indo eu não via os vídeos dele, não é? mas pá, é o que se tem. Eu só queria avisar as pessoas que deram um dislike e a quem comentou aqueles comentários todos rafados uh, que pá, espero que vocês entendam agora o que é que eu quis dizer e que daqui para a frente não tenham um dislike por dar. Fico, digam aí digam nos comentários de forma direita, sem criticar, o que não gostaram, assim, que é normal, ninguém pode gostar de tudo. Uh, do que estarem aí ofendendo, porque isso é um bocado estúpido. E até, eu posso dizer o seguinte, a minha mãe leu os comentários e ficou até um bocado triste e tudo. Mas bom, sei, tem agora a ver comigo, vocês não têm a ver com isso, mas só quero por pôr à parte disso. Mas bom, vamos acabar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado destas reações, destes comentários. Pa, tentei ser o mais funny possível. Hum, foi tentativa, né? Mas pronto, queria agradecer a Márcia porque está aí ela deixou gravar. diz ali uma olá". olá. Pronto, vocês ela tentou abrir a prenda, não vai conseguir, só no dia mesmo E pá, é isso, não esqueçam de partilhar este vídeo para mais gente ver Fiquem bem e fui!